A rotina virtual do novo normal transformou o horário nobre numa infinidade de transmissões ao vivo no mundo todo. Outros aplicativos ficaram conhecidos ou se tornaram ainda mais populares durante a pandemia. Artistas passaram a traduzir suas expressões criativas para o universo digital. A rotina de quem consome cultura passou a se alternar entre uma tela e outra. O desafio da dispersão ficou maior. O excesso de estímulos dos dispositivos móveis se opôs à descoberta de uma linguagem com a qual muitos criadores ainda não estavam familiarizados. O isolamento interrompeu todas as experiências coletivas presenciais. Fechou os espaços aos quais já estávamos habituados a conviver. O mundo parou, mudou e nos desafiou a agir. O que você vê na sua tela? É vídeo? Show, performance, teatro? O que é que você assiste? Se insira, participe, reflita. A forma de assistir tudo é muito parecida, via computadores, smartphones e TVs inteligentes. O que define o que nós vemos é apenas o dispositivo de recepção? O que distingue um filme performance de um filme ou de uma performance? A versão audiovisual de uma peça é cinema ou teatro? Quando registramos ou gravamos o teatro, ele deixa de ser teatro? Vamos criar nomenclaturas para as formas que aparecerão? Ou vamos usar as que já temos? Existe algo realmente novo sendo criado? Quem nomeia a arte? Quem faz arte? Quem recebe a arte? Que diálogos as artes vão adotar agora? E com quem? E de que forma?